Agora preste bem atenção a esta mensagem que eu vou gravar e eu gostaria de pedir ao senhor que se for possível envie esse áudio para o pastor Ailton, para o Júnior ou para qualquer obreiro que esteja junto dele para que ele discute Eu sou o pastor Angelo Martins, pastor Ailton José Alves O senhor e a sua diretoria me conhecem Sou pastor porque Deus me fez pastor Sou profeta porque Deus me fez profeta. Sou profeta com o ministério profético. Sou profeta pelo dom ministerial da palavra. E sou profeta com o dom de profecia quando o Espírito de Deus quer me usar. Fui chamado para falar a verdade e não tenho medo do Senhor, nem das suas raposas. Preste bem atenção, pastor Ailton. Essa mensagem é para o Senhor e para os seus correligionários. Estou lhe dando a oportunidade para o senhor parar com esses comentários negativos contra nós se o senhor insistir mais um pouco e eu ouvir mais comentário eu vou abrir a boca na rede social e pelo whatsapp e vou até o escuto do tempo central e vou revelar o nome dos pastores e dos obreiros que estão em pecado oculto no seu ministério que o senhor sabe e não tem força para corrigi-los e nem discipliná-los, por quê? Porque ultimamente, aconteceu um problema aí com o pastor, e quando o senhor foi tentar discipliná-lo em reunião, esse pastor disse para o senhor, para me disciplinar, primeiro tem que disciplinar o seu filho. Então, pastor, está pensando que eu não conheço a situação aí, não é? Eu conheço a sua vida, desde a cidade de Mar del Plata, tudo quanto o senhor fez lá, Conheço a questão do dinheiro da Argentina, o que foi feito com o dinheiro, Conheço a participação do seu filho nessa questão, a participação do Joel Teixeira, um primo do Joel Teixeira do Ceará, eu conheço toda a história e se o senhor não mudar, eu vou abrir a boca e revelar toda a situação, todo o seu passado, o seu presente ao povo do estado de Pernambuco e a dentina vai ser grande. Recuo com muita pressa que eu e nós não temos medo de suas ameaças nem de seus processos, o seu homem desmoralizado diante de mim do ponto de vista espiritual falando, não pode e nem tem condições de se medir comigo. Passe isso para o pastor Ailton ou para alguém que esteja perto dele, diga a ele que se quer falar comigo, manda-me chamar em secreta reunião, que eu tenho muita coisa para revelar acerca da igreja e dos albeiros, que tem albeiros aí que ele nem sabe da história e precisa saber. Pastor Ângelo, como é que o senhor sabe? Deus tem me revelado tudo e eu não perdi a minha característica de profeta não, eu sou o Jeremias do século 21. eu sou o Micaías enfrentando o Acabe, eu sou Elias para enfrentar Jezabel, eu sou João Batista para enfrentar Herodes, ir para a cadeia, perder a cabeça como perdeu João Batista, comer pão e água, como comeu Micaías, isso são coisa de quem é profeta verdadeiro. Eu não sou profeta de público, de igreja, que só profetiza bênção para o povo. Eu sou profeta feito por Deus, levantado por Deus para falar o que Deus me manda. Doem quem doer, mas eu vou abrir a boca se ele não se cuidar e o escândalo vai ser grande.